Rapaziada. Uhum. Deixa eu ir com o porque esse daqui. Esse daqui é o antigo. Aí, ó. para você baixar um novo launcher, vou estar tá deixando aí o link do servidor. Pega e baixa o um novo voucher Lembrando bem, se você usa antivírus, esses aí que bloqueia qualquer coisa que você baixa no computador, infelizmente não vai dar certo. A gente tem o pacote. CC mais baixado no seu PC para poder pegar todas as funções está pegando o voucher, é um Walsher personalizado. E tá muito legal. No momento que eu tô gravando essa, esse vídeo aqui é 11 horas. daqui a pouco vai ser liberado o CF do mundo. Dá 1 hora da tarde, funciona 100%. E por que que eu tô fazendo esse vídeo? Como que tá aí no título? É um novo evento. Vou mostrar para vocês como comentar esse novo evento. Simples, rápido e fácil. Você entrou aí no grupo do Discord, você vai chegar no no ADM. No ADM vai, é, esse código aqui que eu tô mostrando para vocês não vai funcionar, beleza, galera? Te mandei o código lá no WhatsApp, você vai vir aqui, ó, evento do dia 20, vai ter todos esses eventos aqui, tirando esses três aqui, ó, que são para esse daqui você pega o código também Pega o código também Mas vamos focar nesse daqui, que é do vídeo Beleza, comentou esse daqui, o que, que vai vir para você? Vai vir uma arma, pistola d'água, mágica De 1050 de atributo Por 5 dias, para você usufruir da forma que desejar Dentro aqui do servidor E nisso, também vai vir ver, fora que vai vir essa pistola d'água Vai vir esse baú do evento Um baú do evento que, ó, quando abrir vai vir o um que? Vem tudo isso aqui, galera, ó sem, é, sem pedras avançadas É... 20 não é gold de cada um né que no caso é arma roupa chapéu 5k de cartas vai vir super pedra de fortalecimento uma pedra dessa daqui você já coloca nível 10 só para você ter noção o bagulho o bagulho é boa ah, potencialmente é nevin que no caso quer ver ele te a ah, 400 mais ou menos de composição pega a visão que vou mostrar para vocês para vocês terem noção Eu tô coitando aqui de composição tipo, ó <risos> o bagulho é boa é monstro, rapaz Eventinho top, viu, galera Daorinha demais Fora que vem Vem uma arminha E no outro evento você já vai pegar uma roupa dessa daqui, ó Daí dá pra ficar forte, cara Dá pra usufruir do game da melhor forma Vai vir uma caixa do CF Essa caixa do CF Já vem potencial, ó Vem um tanto de caixa do CF Daí dá pra você... Ô, oh, mano, dá para você curtir demais, cara Aí, é pra você viu ó Potencial Hero Você já tá com 16 Potencial Hero Entendeu? Mano evento muito bom fora que é o tanto de bem que acho que é 200 ou 100 dessas aqui de ração de pet é um evento completo cara para você poder ficar forte entendeu vem esse aqui também não momento não acho que só vem esses é Pera, deixa eu tirar isso daqui ó mote abrir dá um lagzinho, mas faz parte Ó, da ração pra cá, vem tudo, ó. Entendeu? daí dá pra você escrever, se divertir, curtir o game e comentar o evento. E galera, CF tem, entendeu? Esse, ó, esse aqui é minha pontinha, comecei na live. Muito obrigado por quem tá curtindo as lives aí, ó. E também tá vindo jogar o servidor. Tá muito da hora, tá bem divertido. E com o tempo, eu vou colocar uns dois meizinhos. Vou trazer uma novidade que muita gente pede, muita gente pede mesmo E eu vou cumprir com isso aí Acho que vai bombar, mano, vai bombar demais Que é outro servidor, de outra versão Mas vai dar certo, cara Só esperar, mas quando ele não lança Por favor, vem jogar nesse daqui Porque esse daqui tá muito divertido, tá legalzinho, mano, de jogar, na moral Tem muita missão, quero mostrar até as missãozinhas aqui pra vocês, aí pra vocês verem, ó Muita gente abrindo, ó tem muita gente, pô, é, gostando do game, isso aí, quer ver, me traz, quer ver. uma felicidade, né, cara? Final de semana, quer ver, muita gente aqui novata, foi mais de 70 códigos é, distribuídos pra galera Isso é muito da hora, cara Bora lá, ó Pra vocês terem noção, muito muita missão, cara Você que gosta de fazer missão, você que gosta de ter é, missão toda semana Toda semana a gente coloca missão nova aqui, ó Fechou, galera? Toda semana, toda semana você pode entrar aqui, ó Que tem missão nova, de longo prazo Missão diária, pra você também pegar é, tarefas aí, ó. É, ó, ó, ó o equipamento de pet Tudo permanente Dragão, o dragão mais com a estrela mais 5, né? No caso, o dragão de 5 estrelas Missão sequencial VIP, você começa com ela, quer ver... Ganhando potencial prêmio que no caixa dá 300 a 400 de potencial você termina ela com uma arma bem top pra vocês têm noção 80 reais um negocinho assim desse baratinho para você pegar uma arma muito top colar ghost você pega totalmente de graça ó o atributo disso mano muita coisa ó sequencial vip novamente vai do anel antigo mais um até o anel antigo mais acho que é mais 15 pra você tem noção cara você come... Mas pra ativar você tem que ter um, car... um cartãozinho e tal Você pega comigo E é isso, cara Tem muita, muita missão ó, Como vocês podem ver aqui ó, Se for passando aqui pra baixo é muita missão E tem missão que vai ativando, entendeu? Conforme você vai upando É só você jogar, se divertir e curtir o game Que no caso aí tem muita coisa pra te oferecer Se você for esperto e saber que ver é, upar Rapidinho você tá forte Muita gente quer ver ó, Tem a estátua do rei também Que dá muita coisa Pra você poder vir jogar e se divertir. Entendeu, galera? Ela atualizou. Tá, o rank tava botado aqui. Ela sempre atualiza de segunda-feira. Tem Terra Secreta do Guerreiro. Eu fui até no, é, no quinto estágio, eu acho. Quando chegou, daí eu parei. Porque eu tava em live, né? Mas vocês entenderam aí, galera? Muita coisa mesmo, mano. Não tem que ver, tipo assim, não tem como reclamar. Então é isso basicamente que eu tenho para falar para vocês novidade. A ah, também tem a fusão, galera. Vou mostrar aqui para vocês, vem aqui em outros fusão nessa aqui embaixo. Tem a fusão do Bumeais, tem a caixa do CF que você pega a é, chave do tesouro lá no CF e troca por essa caixa aqui. Essa caixa é bem potencial. E o que mais que eu tenho que eu vou mostrar pra vocês? Fugura, fugura eu coloquei muita figura nova. Não. Signos, Pokémon, arma VIP, arma inicial. E quanto mais melhor, né? Vou adicionar mais figura também. Que vocês podem ter certeza. Por enquanto, é isso. Eu agradeço a sua presença até no final do vídeo, né? Que é muito importante. Deixa seu like aí, que também é essencial para esse vídeo. E o mais importante de tudo que eu falei até agora: vim jogar no servidor. Cara, o servidor versão 5.9 10k de batalha tem cupom que vem em missão ativa. No caso, além você ganhar os cupom que dá para batalha, você vai ganhar em ativa coberta Cara, servidorzinho, na minha humilde opinião, tá muito legal. Vai te enterter, passar seu tempo e se divertir. E para você que gosta de gastar cupom, aí ó, você pode vir aqui no melhor que ó, a quantidade de, ar de armas que tem aqui. Tem muita coisa aqui, ó, se você vir aqui super pedra, não vai, ó, o tanto de coisa que os caras colocam aqui, ó, tem três páginas cheias de itens, pra você poder pegar, se divertir, e é isso que eu tenho para falar pra vocês, até o próximo vídeo, um abraço do senhor Titi e falou! it felt right we were alive we